A Haas deu o um pontapé inicial para as apresentações da Fórmula 1 em 2023. É bem verdade que a equipe americana apenas lançou a pintura que o carro vai ter e não o carro propriamente dito. E a pintura deixou um pouco a desejar, mas também, quem se importa, se o carro for rápido e competitivo, é outra história. E me parece que a Haas está nesse caminho. Música Oi, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui e antes da gente falar sobre a pintura da Haas, a Haas e a temporada 2023 da Fórmula 1, eu peço que você se inscreva no nosso canal, se ainda não fez, que acione o sininho e também permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo e, claro, que deixe um like no final desse vídeo. Muito bem, vamos à Haas, que deu o pontapé inicial, então, para essa fase de apresentações da Fórmula 1 2023. E é bem verdade, né? Ela não apresentou o carro em si, isso só daqui uns dias, mas ela lançou a pintura que o VF23 vai ter e ela veio no esquema de cores, claro, da sua patrocinadora, a Master, a Moneygram, que é uma empresa de tecnologia financeira, de pagamentos instantâneos, transferências internacionais, essas coisas todas. E dentro desse esquema de cores, o carro ganhou um predomínio da cor preta, com alguns detalhes aí em vermelho e branco. Deu para notar alguma coisinha assim, por exemplo, na asa ali dianteira, um pouco de um desenho um pouco diferente do ano passado. São pequenos detalhes só, mas é claro, como eu disse, o carro mesmo só vai ser levado a público, a gente só vai conhecer esse carro no dia 11 de fevereiro, quando a Haas Vai fazer lá em Silverstone, na Inglaterra, um shake down. E mais do que isso, os detalhes todos só realmente durante a pré-temporada, porque durante esse shake down, nessa né, checagem que as equipes fazem dos sistemas, fazem alguns vídeos, algumas coisas aí em pista, não dá para a gente ter uma ideia do avanço do projeto, o que foi pensado para esse ano, porque as equipes também escondem esses Pequenos detalhes, malandramente, porque assim como nós, também as rivais, também são muito curiosas, né? Então é muito compreensível que isso aconteça. De qualquer forma, o carro mesmo deve ir à pista durante a pré-temporada, no final deste mês, lá no Bahrein, claro, no início da temporada com esse novo esquema de cores. A pintura em si, ela não é de encher os olhos, né? ela não trouxe nada muito moderno. Eu vou até discordar um pouco do Gunter Steiner, porque ele disse que a pintura é muito moderna. Eu não acho que ela seja tão moderna assim, na minha humilde opinião. Acho que é uma pintura mais padrão. Eu, eu diria que ela ficou na média, não encantou. Mas também não foi, assim, uma grande decepção. deixa eu desejar, claro, porque como é a primeira, a gente sempre fica numa expectativa. Mas, de qualquer forma, é a pintura que a Haas vai usar em 2023. Só que, assim, né, vamos ser francos aqui. A pintura é o que menos importa se o carro for realmente bastante competitivo, for rápido. A gente nem vai lembrar que o carro tem esse design, né, e nem mesmo a Haas. E me parece que em 2023 a Haas conseguiu recalcular a rota e me parece que todos os ajustes que são sendo, estão sendo feitos na equipe foram feitos ao longo desses últimos meses. Tem um potencial grande de colocar a Haas numa posição muito forte dentro do grid da Fórmula 1, dentro ali daquele pelotão intermediário. É bem verdade que a Haas viveu em 2022, uma temporada, como o próprio Steiner é, definiu, como uma montanha-russa de emoções. né Então, ela, ela cria um carro mais competitivo, porque lembra, ela abriu mão em 2021 de de trabalhar naquela temporada para focar todos os recursos, principalmente porque ela tinha muita grana ali vindo do Nikita Mazepin. Então, ela apostou aquele dinheiro todo em trabalhar nessa mudança de regras. A Fórmula 1, então, passa de 2021 para 2022, para as regras aí é em torno do conceito aerodinâmico do efeito solo. E no primeiro momento, lembra, a Haas liderando aí os testes e, e o Magnussen fazendo voltas extras lá no Bahrein. E de fato, a Haas deu um passo muito forte à frente. Não, ela não conseguiu exatamente manter isso ao longo do campeonato, mas ela conseguiu dar um passo à frente. A ideia nesse ano, claro, é estabilidade. Então, é pegar também essa injeção de grana nova que chega do novo patrocinador para trazer estabilidade. Isso quem garantiu foi o próprio Gunther Stein. Eu acho que ele está certíssimo nesse ponto. A equipe precisa realmente manter a forma como ela vem trabalhando, que é desenvolvendo o carro aos poucos e também usando muito essa associação com a Ferrari e eu imagino que esse ano essa associação vai ser ainda maior. É claro que assim, é injusto para as outras equipes porque a Haas não produz as peças, mas ao mesmo tempo como ela tem essa brecha, tem que aproveitar muito mais do que ela fez no ano passado, então ela demorou para desenvolver o carro no ano passado e nesse ano ela tem essa chance de desenvolver mais ligada a Ferrari, e ele disse que esse modo de negócio não vai mudar na raça. E ele está certíssimo, a única coisa é que precisa dar um passo à frente nisso. Então, desenvolver mais do que nos últimos anos. E ele até garantiu aí isso em entrevista à revista Autosport, que ele vai fortalecer esse lado da Haas. Então esse é um ponto muito forte dentro do desenvolvimento da Haas. E outro ponto forte são os pilotos, porque a Haas em 2021, por exemplo, teve dois novatos, isso foi péssimo para a equipe, o Mazepin com o Schumacher, então assim, a equipe, além de não ter um carro que eles estavam trabalhando, né, eles abriram mão, como eu disse, os caras eram muito novos, então... Foi uma bagunça dentro da equipe, uma confusão, a equipe teve um péssimo, uma péssima temporada em 2022. Trouxe o Magnussen para o lugar do, do Nikita Mazza, que deixou a equipe por conta do, do conflito entre a Rússia e a Ucrânia Ucrânia, etc. O Magnussen trouxe a experiência e isso já foi um alívio lá dentro, só que contrastou com os acidentes, né, com as perdas financeiras causadas pelo Mick Schumacher. No final do ano ainda, foi coroada com aquela pole do Magnus é, excepcional aqui no Brasil. Mas eu acredito que a associação entre Magnus e Huckenberg, o Nico Huckenberg, que volta para Fórmula 1 vai ser de extrema importância para a Haas, para ela manter também essa estabilidade que o Gunter Steiner falou, para usar bem os recursos que ela tem e para desenvolver, de fato, esse carro. Nesse ponto, a Haas acerta muito em ter dois caras experientes lá dentro, para tirar o máximo desse carro e sair, de repente, desse oitavo lugar que ela terminou a temporada passada. Então, assim, a Haas recalcula a rota, um novo patrocinador, pilotos mais, mais experientes e uma associação cada vez mais forte com a Ferrari. Deixa aí nos comentários, a Haas decola em 2023? Eu volto no próximo vídeo, mas antes, claro, reforço o pedido. Deixe seu like, acione o sininho e, claro, inscreva-se no nosso canal.